A unidade CIMOB, Sistemas Inteligentes de Mobilidade, contará com capacidades específicas no desenvolvimento de materiais e processos de fabricação, como conformação mecânica, fundição e soldagem, bem como na instrumentação e automação fundamentais para a implementação de conceitos da indústria 4.0. A unidade está sediada no Centro de Tecnologia, o CT, Criado em 1989. Como órgão auxiliar da Escola de Engenharia, o CT possui forte vinculação com o setor industrial, principalmente o automotivo. São 4.340 metros quadrados de área construída, localizado no Campus do Vale da URGS, contando com diversos laboratórios e forte vinculação aos programas de pós-graduação da URGS em especial, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais. Além de ampla infraestrutura laboratorial, o CT conta com três salas de aula, um auditório para 150 pessoas e amplo hall de entrada que permite a realização de exposições e eventos. Um dos grandes diferenciais da infraestrutura do Centro de Tecnologia são os equipamentos que permitem simular situações muito próximas às de aplicações industriais. A infraestrutura integrante da unidade Embrapi é composta pelos Laboratórios de Siderurgia, La CID, Fundição, LaFUM, Transformação Mecânica, LDTM, e de Soldagem e Técnicas Conexas, LSTC, todos localizados no CT, e ainda conta com o Laboratório de Robótica e Sistemas Embarcados, La Rose, da Escola de Engenharia. No LACID destaca-se a infraestrutura completa para o atendimento ao setor siderúrgico, na fabricação de aços como fornos de alta temperatura, simulador de lingotamento, bem como os completos laboratórios de caracterização e de simulação computacional. O Lafon conta com fornos apropriados para a produção de peças fundidas em diferentes ligas metálicas, ferrosas e não ferrosas, e equipamentos essenciais à produção de fundidos. Brevemente também, contará com um forno a vácuo já adquirido e em fase de instalação. Os processos de fabricação por conformação mecânica e tratamentos de superfície são cobertos pela infraestrutura do Laboratório de Transformação Mecânica do CT, englobando equipamentos para a produção de peças por metalurgia do pó, forjamento e estampagem, como uma prensa de 6.800 kN. Conta com todos os ensaios de fabricação essenciais para a avaliação de conformabilidade. Tratamentos térmicos e processos a plasma de baixa pressão são desenvolvidos para o tratamento superficial de peças e ferramentas. A simulação computacional está disponível como importante ferramenta de apoio no desenvolvimento de ferramental e processos. Em soldagem, o LSTC possui equipamentos para realizar todos os principais processos, como TIG, MIG, plasma e eletrodo revestido. Bem como a avaliação da qualidade de juntas soldadas. O CT conta ainda com laboratórios completos para preparação metalográfica e ensaios mecânicos, e ampla oficina com equipamentos para fabricação de corpos de prova e dispositivos. A área e os equipamentos permitem a realização de experimentos físicos de fabricação ou até mesmo a instalação de células de manufatura. No tocante à instrumentação e automação, conta-se com o apoio do Laboratório de Robótica e Sistemas Embarcados da Escola de Engenharia, La Rose, com equipamentos de informática e desenvolvimento de circuitos eletrônicos, e linha de produção para placas de circuito impresso com tecnologia de montagem em superfície de forma automática. Essas características apresentadas pela infraestrutura da CIMOB são fundamentais para que possa ser realizada a integração dos mais diversos sistemas, como preconizado pela indústria 4.0.